E aí, why do I feel like I linger, linger between the words, to say, to say the words you remember. Olá galera, bem-vindos, estou voltando aqui com mais um filme, até a tarde, sem mais um verigode. Rapaziada, está começando mais uma saga aqui, o nosso episódio aqui, de viajando por e aí, adiando pelas praias aqui de Maceió Rapaziada, agora estamos na, na praia de dos franceses é, Basicamente, esse nome não é tão... Não é tão incomum, porque basicamente pode, Tem bastante pode, pode praia com esse nome Inclusive, tem, acho, se, eu não, se eu não me engano, tem uma praia aqui fora Florianópolis, que se chama Francês também Mas é isso aí, tá, rapaziada, Estamos aqui na praia aqui, ó gente tem uns bagulhos ali os barcos, tá ligado ali ó, o barquinho, o esses barquinhos geralmente é pra passeio, tá ligado? E, mano, dá, um, dá uma olhada nesse lugar loucura, mano. Esse lugar é bonito por um detalhe, é cheio de fuqueiro, tá ligado? Onde você vai, não tem fuqueiro, tá ligado? É muito, muito bonito isso, isso vai dar um contraste um, um, um, um na but that's it, thank jeans, broken jeans in my pocket Couldn't think round my neck like a lot Call your name in my mind, cause you car it July A GoPro acabou bateria ali, rapaziada Agora eu voltei aqui pra pousada aqui Que a gente vai almoçar, rapaziada Olha que legal essa, essa pousada, rapaziada Aqui tem uma varanda Aqui tem um quarto que eu tô dormindo E ali, rapaziada, é onde tem um, tipo, um lugar pra eu ficar sentado pá. E lá dentro também tem sala de, uma sala de ping-pong ali pra jogar também Cara, é, é, eu não sei se a, se a minha aqui não tá pegando o microfone certo mas por isso que eu não tô gravando muito com ela, tá ligado? Travando mais com o GoPro, que deu um problema ali. É, não deu um problema aí, ocorrido, tá ligado? Se você quer saber o que aconteceu no com o microfone, acesse o ICAID aqui. Que foi onde que eu quebrei o microfone, tá ligado? É, basicamente quebrei. Não vou dar muitos detalhes, se você quiser ver o vídeo. E ficar dando detalhes assim é um pouco chato. Ainda mais num dedo, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou tomar um banho de piscina. Eu ia gravar com a GoPro, mas tá sem bateria. Amanhã, se eu for tomar banho de piscina, ou segunda, eu gravo pra vocês de novo. Aí de novo não, eu vou estar tá gravando aí no dia a dia aqui em Rio, no francês. E é isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like. Esque... Esqueci de pedir like aí no começo do vídeo. Se você não deixou o like aí, deixa o like aí, se inscreve no canal. Pra ajudar aí gente a bater a 30 mil inscritos aí A meta aí mano, a meta desse ano aí Mas é isso aí rapaziada, tamo junto Vou almoçar agora, vou dar um rolê lá na piscina E fui!